Prezado aluno, prezado aluna, bem-vindo à disciplina Tecnologias Educacionais no Proeja. Eu sou o professor Alex Giordani. E eu sou o Rony Freitas e somos os professores responsáveis por essa disciplina. Sou licenciado em Matemática e mestre em Educação pela FMG e doutor em Educação pela UFES. Atuo no IFES Campus Vitória desde 2007, no Proeja e na formação de professores nos cursos de Licenciatura em Matemática e na pós-graduação em Proeja. Também sou professor do programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática, o Educimat. Eu também sou professor de matemática, com mestrado em informática e doutorado em educação. E assim como o Alex, eu atuo na licenciatura em matemática do IFES, na especialização ProEja e no programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática, o Educimat. Essa disciplina tem como objetivo discutir as novas tecnologias educacionais e a sua inserção na sala de aula, especialmente nas salas de aula do ProEja. Para isso, organizamos a disciplina em três temas. Processos de inclusão e exclusão digital, tecnologias na educação e, finalmente, possibilidades de uso da tecnologia em sala de aula da EJA. Bom, A metodologia utilizada no curso visa proporcionar momentos de leitura, trocas de experiências, discussão e análise de situações do cotidiano de nossos alunos em que as tecnologias surgem. Além do ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, iremos fazer os registros de nossas discussões em blogs. Cada turma deverá se organizar em cinco grupos e cada grupo deverá desenvolver, ao longo da disciplina, um blog. No encontro presencial, os grupos apresentarão para a turma, além do blog, como foi o processo de produção das matérias presentes no blog. Bom, é muito importante que cada atividade seja feita no prazo certo, para que possamos fechar bem a disciplina. Dedique-se, estude... Aprofunde-se o máximo possível nas leituras e discussões da disciplina. Dessa forma, você estará garantindo o sucesso do seu curso de especialização em Proeja. Bom, desejamos então que você tenha um excelente curso.